Olá, amigos do Drops de Jogos! Aqui é a Érica Caramelo, da Dixiel, em mais um dia de cobertura da GDC 2023, diretamente do Moscone Center, em São Francisco, na Califórnia. Evento esse que acontece até o próximo dia 24 de março, sexta-feira. Como vocês podem ver aqui atrás, tem uma lista repleta de atividades somente no dia de hoje com as palestras que a GDC proporciona em vários, vários, vários setores, desenvolvimento, business, enfim, muitas coisas aí acontecendo. Isso aqui é só um dos saguões que se tem do Moscone Center que está acontecendo a GDC. Né? E essas palestras, algumas até ficam disponíveis ali no YouTube é, da GDC, outras é, têm acesso restrito para quem está aqui no evento. Eu consegui pegar uma, uma gripe, com a mudança climática daqui, muito, muito brusca. Assim, A gente teve dois dias de chuva é, e frio, vento intenso também, então é difícil a, a saúde aguentar depois que a gente sai de um período aí de verão é, no Brasil. Mas estamos aqui firmes e fortes dentro dessa conferência, tentando aproveitar o máximo possível. Vou continuar mandando informações aqui para vocês, principalmente da área de Expo, que é onde está a maior parte das empresas brasileiras. Né? Durante toda essa semana aí a gente ainda tem muita... Aqui no Moscone Center West está acontecendo esse evento, né? essa mostra Day of the Devs. São jogos independentes e a galera está aqui, jogando, de boa, experimentando alguns jogos que estão disponíveis esse é o clima aqui da GDC 2023 esse é um pavilhão que tá acontecendo uma série de palestras mas aqui no hall galera se juntando para jogar alguns jogos índios muito bacana tudo muito bem preparado ó. <risos>